Renan Calheiros, o relator mais sujo do que Paulo de Galinheiro e Omar de Lama ficaram empolvorosas, ficaram revoltados com esse novo elemento trazido pelo senhor Paulo Dominguete, Luiz Paulo Dominguete, porque eles achavam que ele ia para lá para faz, fazer o teatro deles, para poder atacar o governo Bolsonaro, para tentar incriminar o governo Bolsonaro. A CPI para investigar. A CPI não é para fazer palco, teatro político, como vem sendo feita por esses senadores que estão envergonhando a nação. Utilizam um duplo padrão para poder estar atacando o presidente. Recentemente, Wilson Witzel, o ex-governador do Rio, foi para lá e Renan Calheiros fez dobradinha com ele para atacar Flávio Bolsonaro. Perguntando de algo que não tinha relação alguma, pertinência temática alguma com relação à pandemia. Mas esse duplo padrão, nós já estamos vendo há muito tempo. Aquilo não é sério. O relator já tem o seu relatório pronto, já tem o seu parecer para querer condenar o presidente, para poder acusar falsamente o presidente. E aí o Renan Calheiros disse que já tem provas, pode comprovar que houve superfaturamento da, da vacina, da Covaxin. Uma demonstração de, de nenhuma imparcialidade de que ele já tem um relatório pronto, ferindo totalmente o sistema acusatório. E eu acho que isso caberia também ao senhor. Está sendo investigado pela Polícia Federal. Deveria sair da relatoria dessa comissão, da CPI. Está sendo indiciado por ter recebido um, um milhão da lista do Debrete. Que moral você tem para poder estar relatando uma CPI? Aliás... O seu nome na lista do Odebrecht é justiça. Eu sabia que a justiça era cega, mas não sabia que a justiça era corrupta. O que nós temos visto com essa CPI, que toda hora vem os membros da oposição para atacar o governo, dizendo que há casos de corrupção e rendendo homenagem a Renan Calheiros, mais sujo que Pau de Galinheiro, a Omar Aziz, que é...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 Quem tá acompanhando a CPI hoje já viu no brincadeiro as figuras que envergonham o nosso país. Hoje eu vi Omar Aziz, mais conhecido como Omar de Lama da Corrupção, dizendo que Luciano Hang não é mais honesto que ninguém ali. É uma grande piada que esse senador... Que não honra a cadeira que senta, que não merecia estar onde está sentado. Mas a verdade vai prevalecer. Luciano Hang tem o respeito da população brasileira. Luciano Hang vai sair dali maior do que já é. E Renan Calheiros e Omar, todo mundo já sabe, espero que estejam na prisão muito em breve.